Fala, fala galerinha! Eu sou o Norberto e esse é mais um Elefante Literário com alguns comentários sobre O Jogo da Morte de Ursula Poznanski Eu ouvi falar sobre esse livro pela primeira vez em 2013, 2014 mais ou menos, e pela capa... Eu achava que era uma coisa bem sobrenatural Questão de tabuleiros Ouija, espíritos e tudo mais Até porque era uma época que eu assistia Mais filmes sobre o assunto Não sei, mas eu pensava que tinha alguma coisa a ver com isso Por causa disso, quando eu comecei a leitura Eu tive certa dificuldade para me ambientar e reconhecer as coisas Como estavam acontecendo aqui, o que é que estava sendo descrito O melhor amigo de Nick, que é o nosso protagonista Ele começa o livro Agindo de maneira estranha né? Com o Nick e com os amigos em volta Começa a falar com pessoas que eu tinha ele não falava e Nick fica meio intrigado com o que é que tá acontecendo ali e outras pessoas da escola em que eles estudam também começam a ter comportamentos um pouco estranhos diferentes do comum. Daí ele percebe que entre os alunos tem alguma coisa sendo passada de mão em mão, né? De vez em quando algumas pessoas recebem um pacotinho que ele não sabe o que é até o momento e mais para frente, alguns dias depois, ele também recebe isso e descobre que se trata de um jogo chamado Erebus como a curiosidade de Nick com relação a esse jogo, né? Que agora ele sabe que é um jogo, já tá muito grande porque ele quer saber porque as pessoas estão agindo desse jeito ele pega, coloca o jogo no computador dele né, e dá o play, começa a jogar só que esse jogo parece que tem vida própria dentro dele tem algumas missões que os jogadores precisam cumprir para subir de nível e galgar posições né, ali no ranking do jogo só que essas missões são feitas no mundo real, o jogo sabe quem é o jogador, ele sabe sobre a vida dele sabe sobre a ambientação, quem são os amigos, onde é que ele mora, onde é que ele estuda por exemplo, características pessoais da vida de cada pessoa, que estabelece essas missões com base nisso. Aí essas missões estão relacionadas às características para se permanecer no jogo. A pessoa pode entrar, mas pode também sair a qualquer maneira, só que ela só tem uma oportunidade para jogar. Se ela desobedecer as regras, se ela não fizer alguma missão ou se ela expor o jogo publicamente, ela expor e não pode mais voltar o jogo. As descrições de Ursula Poznanski aqui são muito bem detalhadas e mesmo para quem não é ambientado com esse universo dos jogos é muito fácil se inserir ali dentro e perceber os ambientes que são descritos no jogo, em determinado momento da leitura a gente confunde o que é jogo e o que é realidade ali para os personagens, porque as narrativas elas se confundem, elas não tem uma delimitação, por exemplo ah, agora o personagem principal está jogando agora ele está indo para a escola, agora ele está fazendo isso a gente vai conseguindo perceber isso ao longo da leitura, né, conforme as páginas vão passando. Como eu acabei de falar, o jogo tinha algumas missões, e algumas dessas missões no mundo real tinham um cunho meio perigoso, né? Muitas vezes elas envolvem coisas ilícitas e coisas que podem pôr o jogador em perigo real. Isso faz a gente questionar um pouco os limites que existem entre jogo e realidade aqui, fora da literatura. Eu tava realmente gostando da história, querendo saber o que é que ia acontecer ali com os personagens. Uma grande questão que esse livro traz é a questão da influência, né, de você influenciar alguém ou de ser influenciado por alguma coisa, principalmente quando alguma coisa que envolve você está em jogo, né? Questão de subordinação, chantagem e tudo mais. Quem já leu esse livro e puder deixar aqui nos comentários a sua opinião? Vamos conversar um pouquinho sobre ele, porque tem algumas coisas aqui que precisam, né, ser discutidas. Eu acho, na verdade, que seria legal que fossem discutidas, mas se eu falasse aqui seria um spoiler bem grande. Então é isso, eu comecei a leitura achando que era uma coisa que não era na verdade e tive um pouco de dificuldade para me adaptar, só que ao longo da leitura as coisas foram fluindo e no final das contas eu gostei bastante desse livro. Eu fiquei ali entre 3,5 e 4 estrelas porque, enfim, não é a minha praia essa questão de jogos, mas é um livro jovem adulto bem divertido. Se você gostou desse livro, não esqueça que aqui no box de descrição tem um link para você comprar ele na Amazon e um link para você comprar qualquer livro que você quiser que vai estar ajudando o canal com a comissão né, sem pagar nada mais por isso. Não esqueça de deixar o seu curtir, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, se ligar que a gente tá em veda, então tem vídeo todo dia durante esse mês de agosto. Siga a gente em todas as redes sociais e valeu!